Gostava de vos apresentar um grande amigo, e é uma voz que eu gosto muito, o Carlos Martins, que é meu amigo desde 1938, 39. que eu guardava para mim. E os segredos contados por mim ela guardou. Trago ainda comigo tudo o que Tinha corpo de rosa, mas não era flor Era de alma encarnada num desejo salvador E os segredos contados por mim Abriram o arroz escondida no jardim, levaram-na em chamas sem se despedir de mim. E o fogo que subia não tornou a descer. lá longe a noite se Quem não a viu, não sabe O que aconteceu Cantou-se liberdade E o céu estremeceu Eu tinha uma rosa Escondida no jardim Era a flor mais bonita Que eu guardava para mim